que é ampla, essa aqui que é o um lote que tiraram, e começar a tirar do mercado. Correram aí, porque dá um jeito de... Essa é a que se a Não, essa aqui é, é, é paralela com Ronda. É, eu encerrei ela aqui, é tiraram é do mercado, porque veio com um grande defeito. Mais do que o normal, vamos dizer assim, né? Mais do que o normal. Então o que acontece? É um projeto muito mais É, é investimento muito alto Investimento muito alto, muito, muito alto Equipamento, poder fazer a, a forma desses negócios aí dessa, Dessas peças né, que constituem ela É um troço louco E mesmo assim ainda deu errado, meu do céu E o tem que responder se bobear algum processo aí é. É. Alguns não, né? Muito. Já, já estão dizendo no Facebook que a Ford meteu o pé por causa dos motores 3 cilindros porque não deu o mercado aqui, não vale nada. <risos> que isso, né? Só, só lá na oficina, eu não mexo em 3 cilindros, mas eu já vi 5 motores desse em oficina de amigo, 3 cilindros com, de vantagem, com menos né? de 50.000 km. quilômetros. É? Uhum. O cara comprou o Botanube? Menos que de 50.000 km, eu já vi 5 abertos, cabeçote, que deu pau. Que Entendeu? isso! É. Olha só! Deve ser um por conta disso mesmo, não, eles viram, né? Que é da rua em geral. Olha quantos milhões de carros jogaram no mercado. As pernas já não iam muito boas. Olhou assim, meu irmão, vou meter o pé, entendeu? Enquanto nossa imagem tá boa, Isso hein? Isso aí. <risos> Isso aí. O único três cilindros que eu já vi até hoje, que é bom, que eu até mesmo faço manutenção numa, é no ano, é no motor do HB20. Eu mexo num com 180 mil quilômetros rodados, tu liga o carro, parece um reloginho, não bate nada de. Três bar... cilindros. É e o outro? Só up. troca óleo e filtro. E o outro? Dizem muito mal dele, né? É. A linha TSI dizem, ó, DG mesmo. É. Entendeu? Ele fala, vai assim, ser. E ele e outros, a futuras bomba, entendeu? É, futuro maréia do. Isso aí. Do presente. Isso aí. Isso aí. Futuro maréia do presente. Isso aí. É, é. é Não Acho que é. Quanto, quanto que é poder trocar o correio de entrada daquilo? 2 mil reais? É. Sei. É, é, é caro. Entendeu? Ah, pode deixar embaixo. Correio que ele é caro? Diz que ele é uma correia que vai, que vai no óleo, fica no óleo, né? Esse é esse mesmo, esse motor mesmo, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui uma tampa original, da tá? Bomba original, né? Aqui tá os, os, os, o restante do conjunto rotativo, as paletinhas, o excêntrico, igual eu falei, o excêntrico, ele trabalha com... Você viu que vai aquele parafuso? Isso. Então aqui, aqui, tem uma molinha aqui dentro, aqui, que ele ajuda a, a controlar aqui o, o excêntrico, ó. Ele tem um movimento aqui dentro, ó tá vendo? vai tá lá, tá lá. Tá lá e tá cá. aí aqui vai vai dois. aqui tem uma vedação também. isso aqui é vedação. Ó. um pretinho branquinho. é duas, duas fitinhas de daqueles anéis. entra junto ali para poder auxiliar nesse movimento que ele faz aqui. na, na, na rotação, né? esse movimento que ela faz assim, de lá para cá, lá para cá. o eixo com, com, com... com as paletas fica parado. O, que oscila é o excêntrico. O excêntrico. ele vai lá e vai cá. vai lá e vai cá pra poder ajudar a formar a pressão. Na medida que vai rodando, ele, vai, ele, vai, ele, ele é redondo, mas ele, nesse movimento ele faz aquele, aquela ovula, ovulação igual tem da, do outro centro, da DHB. Mas essas é, são coisas que nem, entra, nem entra, assim em, em estudo não, porque senão é, é mais para de cabeça do que tudo. Então olha só, aqui ó, para comer de negócio, a tampa ela tem aqui três anéis. É três anéis que vai aqui. Aí a paralela tem a mesma coisa? Não. Olha só, dois só. Já sai um ó. Já começa por aqui, ó. E aqui é, um, é uma passagem importante do óleo. Que ajuda a é formar pressão. No caso a passagem daí do óleo, nessa aí é onde? Nessa aqui não tem, a paralela não faz. Ah, eles não entendi, bota. Entendi. E é onde Ou que seja, o negócio é um começa. Outro projeto. É, o outro, é onde que o negócio começa a fazer barulho. Aí tem também essa passagem aqui, ó. Aqui tem? Eu não sei. tem. Tá vendo? É todos todas as paralelas são assim. Você abre ela, o cara vai falar: ah, é o óleo que você colocou, e não é o óleo, é aqui, ó. A constituição interna dela, não é a galeria de passagem onde passa o óleo, não. Eles não, eles não correspondem, olha só, falta aqui, ó. Três aqui, ó. Então tudo isso aqui ajuda a formar pressão sem produzir barulho. Esses ajuda. são. Esses são as, as que são É, os anéis ringue, que geralmente quando está vazando pela vem tampa, kit, né? vem no kit de vedação. Né? Então é. eu quando eu chego a trocar isso aqui para o cliente, eu falei, já falei com ele, ó. Eu não respondo com pressão, talvez continue, talvez não. E se não continuar, você vai ter que colocar o kit. O kit de conversão. O desenho tá lá, tá vendo? O desenho lá em cima? Oh. Aquele desenho lá eu copiei da, da Dinamar, Aproveitei ali, coloquei só, mudei o preço, né? Coloquei minha logo ali que era logo né, diga, né? e aí eu venho alterando, mas é, eu escrevi por cima, lá por preguiça de imprimir outro lá, né. Aí eu não fiz outro, mas aqui é que está a questão. Agora, internamente, internamente, se você procurar, você vai achar mais coisa, que está faltando na carcaça da paralela. Aqui é a válvula, a válvula que trava, geralmente quando você lava, tira aqui e solta, e quer lavar, quer deixar o negócio limpinho Lisinho, brilhante né? Você que tem um jato de areia lá, vai colocar no jato da areia Vai botar tudo pro lugar direitinho e aí depois vai lá esperando e dar uma bomba A direção... Hum? O cliente fica até esperando a direção até mais macia agora <risos> Eu tenho que ir então, No o caso cliente. é só tirar as borracha, fazer a troca Justamente. Passar uma leve camada de óleo ó, essa, aqui, essa aqui tá agarrada tá até essa aqui tá agarrar. Essa aqui eu, eu, eu, eu, eu não lembro quando que eu troquei. Tem muito tempo que eu trabalhei com ela, ela já agarrou. Ela, ela chegou assim, o cara sem direção, direção dura. E aí eu aproveitei para poder. Olha só. Ela agarra aqui, ó. Olha só. Olha que coisa de doido. Então, o que, que faz agarrar? É o trabalho dela irregular aqui dentro. Ela começa a trabalhar de forma irregular. Ela risca, ela gasta a sede de trabalho. Isso aqui é muita precisão, é igual cilindro de motor. Né? Passou um risquinho, um grãozinho aqui, pequenininho aqui e pronto, já era. Pra tá passar já. Entendeu? E a função dela é. É só fazer a progressão? Progressão. Só? É. Mas a pressão passa toda por ela. Toda por ela. Então se ela agarra. E por ela, ela tem deixa aumentar ou diminuir a pressão? Por ela? Não. Não. Não a pressão não, é a que tem no sistema mesmo, não né, assim, é, é? Então é onde que é, frequentemente aparece aí, roda aí com problema aí de bomba parada, sem pressão nenhuma, é geralmente por aqui. Então é onde que elas garra, começa por aqui. Aí tem desgaste de placa também, pode desgastar a placa. o rotor pode estar cavitado, a placa de baixo também pode estar arranhada também pode ser por conta disso aí mas o, o certo é que tá com barulho ou tá com perda de pressão é só outra, é só outra, não tem jeito não tenta dar jeito porque você vai ganhar um inimigo ah, tá. vai, vai ganhar um inimigo vai ganhar um cara que vai ficar na sua cola aqui você ó vai, você vai pagar para ganhar um inimigo porque ele ainda vai ter que tirar <risos> do seu bolso ainda né exatamente você. até porque você vai ter que tirar quatro dinheiro Uhum. Não, ele vai querer isso mesmo. Não, você é. tem tá que pegar a bola nova. É, o cara é. fala assim, você se vira. É. Você não sabe fazer? Você não sabe. Que... Você quer me mexer? <risos> você queria ajudar o cara agora? Olha só que aí você fica mais enfesado ainda, viu? É um negócio de doido. doido. Então é onde que eu já aviso logo. Deixo bastante ênfase pro negócio, que o negócio é sério. É sério, muito sério mesmo. E tá aí, ó, ó. Quem fabrica paralela, eles não assumem essas coisas Então essa é essa característica interna Agora, externamente Externamente, se você vai conseguir O cara chegou com a mão, mas estava pra mim aí você não entra não vou de querer garantir não, tá? Mesmo colocando, olha, por quê, ó Travamento Tem a, a original vez, geralmente vem Todas elas vêm Com essas iniciais, assim, cavada Entendeu, ó tem algumas marcações assim que de fábrica, de, de usinagem lá, que, que a paralela não vem, não vem, não vem. Até a, o uma, você passa a mão assim, ele vem, vem um pouco diferente. São detalhes, detalhes, pequenos detalhes, né, que se bem observado, você pode se livrar de, uma, de um problema muito grande. Deixa eu voltar aqui. Essa bomba aqui, por exemplo, estava com barulho. O cara fez a conversão... Né? Eu não sei se foi o último... Em... Quem ficou... Eu tentei até vender para um cara aí... Mas Deixa é... é assim mesmo? Não, não é assim não. Tá agarrando um pouquinho aqui na... No eixo aqui. Ah, tá. Isso geralmente desce tranquilo vou fazer uma bomba que já foi trocada essa s isso aqui, né, não tem problema de bater. Não vai ser reutilizado de novo, Geralmente a, não um ser, modelo, a não ser para demonstração. só. um martelo de... É, pode ser um martelo de nylon, né, um martelo de, de, desse de bronze também, né, que aí você, se tiver que bater... um de obra né? É, ide, ideal. De Borracha. É, de, eu, eu uso ali um de borracha ali, né, é, desse que ia é sentar um piso. E também ajuda bem. Quando você está montando, né, quando você está fazendo reparo, vedação, aí é onde que você consegue. Então eu quero mostrar aqui agora a outra característica externa, que é aí é, é, lateral. Geralmente elas laterais, né? é laterais. É, é, Encerrei parte dela para poder. Tentar fazer um conector. Eu tenho um. construí um conector ali. É, em parceria com um camarada que estava trabalhando aí com. com é, produção de. produção de colia. Não, acho que é meu, você não? Não, é o seu. É. porque eu toquei um também estava tocando. ver <risos> o tempo. Então é Tem que esperar ele entrar aí senão ele não, não entra não, não é do avião então é onde que Há algumas características Como eu mostrei da tampa né externamente o selo também geralmente elas vêm com o selo as originais